Olá, estamos aqui mais uma vez para resolver uma questão de vestibular Novamente, vestibular de 2015, segundo dia, prova objetiva, parte 3 do CESP-SEBRASP, questões 123 e 124 Ela inicia-se com essa tabela Podemos ver que estão faltando coisas nessa tabela, estão faltando informações Vamos ver o enunciado a tabela acima apresenta a distribuição das frequências e das frequências relativas das notas dos alunos entre 0,0 e 10,0 de determinada turma. A partir dos dados da tab na tabela e do cálculo dos campos marcados com asterisco, julgue os itens subsequentes. Item 123. Nessa turma, há menos de 45 alunos e item 124. A frequência da moda é inferior a 15. Na tabela, nós vemos aqui 32% e aqui 8%. Esses 32% com esses 8% formam 40%. O que quer dizer que esses 5, 11, 8 e 6 formam os restantes dos 40% para completar 100%, ou seja, 60%. Então, esses 5, junto com esse 11, 8 e 6, formam 60%. Por quê? Porque 40% estão com esses dois asterísticos faltantes aqui. Sem muito esforço, somente olhando, 60% está aqui, 40%, 60% percentual de 60% tem 30 alunos, mas quantos alunos tem o um percentual de 40%? Regra de três simples. 30 alunos formam 60%, quantos alunos formarão 40%? Resposta, 20 alunos. Então, esses 40% aqui é formado por 20 alunos. Qual o total de alunos da turma, então? Então, total de aluno da turma é os 60% com os 40%, que dá 100%. E 30 mais 20, 50 alunos. Então, 100%, 50 alunos. Agora, vamos calcular os itens que faltam da tabela. O primeiro cálculo que nós vamos fazer é 8%. Então, está aqui o nosso 8%. 100% é 50. 8% vai ser Y. 8% é 4 alunos. Está aqui. A variável tá estava em cima. Aqui a variável está embaixo. Por quê? Porque aqui é percentual. E aqui não é percentual. Aqui é número de alunos. 5 alunos corresponde a um tanto por cento. E esse tanto por cento é 10. 11 alunos corresponde a B por cento, e esse valor é 22. Novamente, ressaltando, muito cuidado na hora de posicionar na regra de 3. Aqui é percentual, ficou embaixo. Aqui é número de alunos, número de alunos, ficou em cima. 8 alunos corresponde a 16%, 6 alunos 12% e o 32%, 32% é 40% menos 8%, os 40% é 20 alunos, os 8% é 4 alunos, 32% é 16 alunos e como fica a tabela preenchida? No grupo representado, na classe representada pela nota 3, na classe estatística não é a classe turma, a classe estatística representada por 3,0 tem 5 alunos, a classe estatística representada por 4.0,0 tem 11 alunos 5 tem 16 alunos, que corresponde a 32% a classe com a nota 6, tem 8 alunos, que é 16%. A classe com a nota 7, tem 6 alunos, que é 12%. A classe com a nota 8, tem 4 alunos, que corresponde a 8%. Total de alunos, 50%. Percentual, 100%. E qual é a mesma resposta da questão, depois de tudo isso? Questão 123, item 123. Nessa turma há menos de 45 alunos. Falsa, pois existem 50 alunos. E o item 124. A frequência da moda é inferior a 15. Falsa, pois a frequência da moda é 16. O que é mesmo a moda? É o valor que apareceu mais vezes. E o valor que apareceu mais vezes a nota. A classe de nota 5 é a que teve mais alunos então essa é a moda a moda é 5 e a classe modal qual é? é a terceira classe de cima para baixo a terceira linha da tabela observação não foi perguntado qual era a classe modal ou seja, a terceira linha e também não foi perguntado qual era a moda. 5. E para finalizar, a reflexão do dia. É uma estrofe do poema As Duas Flores, do poeta Castro Alves. Unidas, bem como em prantos, que em parelha descem tantos, das profundezas do olhar, como o suspiro e o desgosto, como as covinhas do rosto, como as estrelas do mar. Castro Alves, pessoal, poema As Duas Flores. Até mais.